Olá pessoas, tudo bem com vocês? Esse é o canal Preto e Power, eu sou a Ana Carolina, sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês 6 dicas para ter melhores days after e fazer a sua finalização durar por mais dias. Que significa exatamente a mesma coisa. Sempre quando eu posto vídeo aqui no YouTube, eu mostro nos stories do Instagram meu cabelo falando que eu tô no terceiro, quinto e até sétimo day after. Vocês ficam muito surpresas, muita gente fala que não consegue ter day after, pergunta o que é que eu uso, como é que eu faço pra uma finalização durar. Então no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês todos os segredos, segredos não né gente, eu falo isso sempre, mas decidi sumarizar nesse vídeo aqui umas dicas que são muito boas pra você que quer ter muitos day after de sucesso. Mas antes de tudo, que é day after, né? Day after é um termo do inglês que traduzido para o português significa dia seguinte. Mas dia seguinte do que, Ana Carolina? Dia seguinte ao último dia em que você finalizou o seu cabelo. Então, por exemplo, eu lavei o meu cabelo ontem, fiz a minha rotina capilar e finalizei. Hoje é o meu primeiro day after, ou seja, o meu primeiro dia seguinte ao dia em que eu finalizei. Amanhã vai ser o meu segundo day after. Depois de amanhã vai ser o meu terceiro day after. E assim sucessivamente, assim que a gente vai fazer fazendo a contagem. E nesse caso hoje é terça-feira, eu lavei o meu cabelo no sábado, então domingo foi o meu primeiro day after, segunda o meu segundo day after, e hoje terça-feira é o meu terceiro day after, eu estou no meu terceiro day after. Mas chega de enrolação, bora as dicas. Primeira dica é, faça uma boa rotina capilar. O resultado da sua finalização e, consequentemente, o resultado dos seus desafios vai depender da sua rotina capilar também. Então, se você lavou seu cabelo direitinho, fez aquela hidratação, enluvou, desembaraçou, fez tudo com carinho e paciência, com certeza o resultado vai... Com certeza o resultado da sua finalização vai ser melhor e consequentemente você vai ter dias seguintes melhores Pode até parecer meio óbvio, mas o resultado do cabelo é sobre o processo, não necessariamente sobre uma coisa isolada Então você fazer uma boa rotina capilar vai te ajudar a ter um resultado de finalização bem melhor E consequentemente você vai ter muito mais days after Segunda dica, na sua finalização, escolha produtos que deixem o seu cabelo mais estruturado. O que eu quero dizer com isso? O meu cabelo tá no terceiro day after. Como vocês podem ver, ele não tá definido, mas ele tá estruturado. Quando eu digo estruturado, é um cabelo firme no lugar que tem sustentação, sabe? Não um cabelo que tá... Muito solto assim na vida Gente, eu não sei como é que eu explico isso não Mas eu acredito que vocês tinham entendido Vocês são inteligentes, que eu sei Então, você escolher um produto que deixe seu cabelo mais estruturado Ou definido, se for o caso É uma saída pra quando você quer ter muitos é Porque, obviamente, não é uma regra Mas cremes mais leves costumam deixar o nosso cabelo mais leve Aí o cabelo já vai ficando mais sem jeito Aquele cabelo que você dizer já tá na hora de lavar Porque já não tá mais tão legal Então a escolha do finalizador é fundamental Pra que você tenha desáfter after de sucesso. A gente sabe que geralmente finalizadores no formato de gel ou gelatina deixam o nosso cabelo mais firminho, então são tipos de finalizadores que ajudam a deixar o nosso cabelo mais estruturado pra gente conseguir passar mais dias e também cremes e ativadores mais consistentes, mas obviamente isso não é uma regra podem ter produtos mais fluidos que deixam o nosso cabelo estruturado também, então quando você quiser passar muitos dias escolha aquele finalizador e você sabe que vai deixar o seu cabelo bem estruturado a terceira dica é meio que um complemento da segunda, que é faça uma finalização mais detalhada. Essa até é até meio óbvia, né? Porque dificilmente quando a gente faz uma finalização mais aleatória assim, de qualquer jeito, a gente vai ter um resultado que dure. Eu sei que às vezes a gente tá na correria e não consegue gastar muito tempo na finalização, mas se você quer finalizar por exemplo, uma vez na semana é legal que você tire aquele momento ali pra fazer aquela coisa com carinho, com dedicação. E novamente, óbvio que não é regra, você pode fazer uma finalização mais aleatória e funcionar e durar muito tempo aí pra você, mas se você tem dificuldade de ter day after, tenta se dedicar um pouco mais que você vai sentir a diferença com certeza. Quarta dica e uma das mais importantes é proteja o seu cabelo pra dormir, pelo amor de Deus protege seu cabelo se você quer ter day after, e também por outros motivos, por quê? As fronhas normais que a gente usa geralmente são feitas de algodão e derivados de algodão esse é um tecido que geralmente absorve a hidratação do nosso cabelo então você hidratou seu cabelo, você deitou lá na sua fronha de algodão aquele tecido tá ajudando a deixar o seu cabelo menos hidratado, então já é um motivo pra você proteger o seu cabelo o outro motivo é que quando a gente dorme, geralmente a gente se mexe, então o cabelo tá ali atritando com o um travesseiro e isso vai deixar o seu cabelo com mais frizz e quanto mais rápido você tiver frizz, menos desafta você vai ter então quando você usa um lenço ou uma toca de cetim ou de seda pra proteger o seu cabelo, você tá preservando a hidratação dele e você tá evitando que você tenha frizz muito rápido, logo o seu cabelo vai durar por muito mais tempo. Essa é a minha touquinha de cetim, então eu durmo com ela quase todos os dias, tem dia que eu esqueço gente, não sou de ferro, entendeu? Não vou mentir aqui pra vocês, mas eu tento proteger o meu cabelo sempre que eu lembro. E se você não gosta de uma coisa prendendo o seu cabelo pra dormir, você pode também usar uma fronha de cetim, que vai dar o mesmo efeito de uma touca. Agora uma dica plus dentro dessa dica de proteger o cabelo. O nosso cabelo crespo, além do fator encolhimento, sofre também do fator amassamento. Eu não sei se esse termo existe, ele não existe, eu acabei de criar agora. E o que é esse fator amassamento? É a capacidade... <risos> É engraçado usar essa palavra nesse contexto, mas É a capacidade que o nosso cabelo tem de amassar com muita facilidade Então, assim, com certeza você já passou por situações desse tipo De você dormir, por exemplo, com o cabelo pra esse lado Aí quando você acorda, tá o cabelo todo achatado pro lado de cá, né? Normal Quando você tá num ônibus e você encosta a sua cabeça Quando você tira, aqui atrás tá tudo achatado Então, isso é o que eu chamo de fator amassamento E se a gente simplesmente colocar a touca de cetim no cabelo solto O cabelo vai amassar, gente, no tempo de correr Então, geralmente, eu uso essa dica de proteger o meu cabelo associada a uma técnica para diminuir o fator encolhimento. Geralmente eu faço o BAND que é uma técnica que eu falo dela todos os dias da minha vida. <risos> Já tem vídeo no canal dela aqui, é um vídeo antigo inclusive que eu nem gosto dele mais, mas eu vou deixar aqui nos cards porque apesar de eu não gostar muito dele, ele é útil. E tem um vídeo mais atualizado que eu postei no meu feed do Instagram, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês assistirem, onde eu mostro como eu faço essa técnica. Mas além do BAND você pode fazer qualquer outra técnica que ajude a diminuir o seu fator encolhimento e fazendo essas técnicas, além de garantir um bom e Você vai ter também um cabelo super volumoso no outro dia Eu tô falando assim porque eu gosto do meu cabelo volumoso Então pra mim é uma super dica Agora se você não curte um cabelo tão volumoso Você pode fazer o bending prendendo só o suficiente Pra não amassar muito, sem esticar muito o seu cabelo, ok? E se você tá assistindo esse vídeo até agora e não clicou no gostei Pare de ser falso aí na moral Me dê essa moral aí, clica no like que isso me ajuda demais E se você é novo ou novo por aqui Se inscreve no canal e ative as notificações, tá bom? A quinta dica é, vá dando volume no seu cabelo ao longo dos dias. Geralmente no dia que a gente finaliza, o nosso cabelo tá mais definido, mais estruturado. E se você é como eu, você gosta de um cabelo com mais volume, você vai dando volume. Mas se você der todo o seu volume já no primeiro dia, o seu cabelo vai ficar com mais frizz, menos estruturado e vai durar muito menos. Então não gaste a sua munição toda num dia só. Você no primeiro dia dá só um pouquinho de volume, no outro dia você vai dando um pouquinho mais, porque é natural que ao passar dos dias o seu cabelo Vá deixando de ficar definido para ficar mais volumoso Então se você quer ter uma finalização duradoura Não dê todo o seu volume já no primeiro dia Vá dando ao longo dos dias E a sexta e última dica é Faça a revitalização essa dica eu tô dando de ousada porque eu vou confessar pra vocês que não é uma coisa que eu costumo fazer Porque, assim, primeiro, né, antes de tudo, o que é revitalização, né? Imagino que nem todo mundo saiba É você no dia seguinte, por exemplo, tô no meu terceiro day after hoje E eu vim fazer uma nova finalização ou quase isso Borrifar algum produto específico pra day after Ou no meu borrifador fazer uma misturinha de creme, óleo E borrifar no meu cabelo pra dar uma revitalizada Então isso é revitalização Mas eu não costumo me descer o meu cabelo cabelo entre as lavagens, entre os dias em que eu vou finalizar, porque eu gosto do meu cabelo volumoso, e se eu borrifar alguma coisa nele, ele vai ficar úmido, vai perder o volume, e pra eu ter volume eu vou ter que usar secador de novo e usar secador é uma coisa que eu tenho evitado, porque não é tão legal pra saúde do nosso cabelo então eu uso só às vezes, assim mas eu não vou dizer pra vocês que eu nunca fiz, né? tem aquele dia que o seu cabelo já não tá legal e surge um evento do nada, você precisa sair, então você acaba fazendo então eu já fiz uma coisa que funciona, né? vai prolongar o seu day after, porque você vai chegar nas partes em que tá menos definido, tá menos estruturado, dá umedecida passa um creme de novo e o cabelo já fica com um aspecto melhor então essa é a minha sexta dica fazer revitalização então, gente, essas foram as dicas que eu tinha pra compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários quais dessas dicas vocês já seguem. E se tem alguma dica que eu não dei, que você faz e que funciona bem pra você, deixe aqui nos comentários também que eu vou adorar saber, tá bom? Se você assistiu esse vídeo inteiro e ainda não clicou no gostei, esse é o seu momento. <risos> Clica no gostei, que isso me ajuda muito. E se você é novo ou novo por aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações pra ficar sempre por dentro das novidades, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!